Se você comprou um cursinho preparatório para estudar em casa, cancele. Se você está pensando em comprar, não compre. Não adianta você pagar caro em um cursinho preparatório, ter as melhores apostilas, ter acesso a milhares de questões comentadas se você lê esse material e não consegue memorizar. Não adianta se matar de estudar os editais se no dia da prova você esquece tudo. Antes de estudar, você precisa aprender a treinar